Bem, o Cascado está perguntando aqui como é que funciona o jogo Então Cascado, o jogo funciona da seguinte forma Acho que o Cascado ainda está por aqui Está assim é, Então Cascado, o jogo ele funciona da seguinte forma A gente tem esse abrigo aqui que a gente tem que dar uma upada né? e, Enfim, aqui tem as mais diversas coisas para a gente upar Vou né? dar uma olhada aqui no, nos updates que a gente precisa fazer Esse aqui é o nosso abrigo, né? a gente vai melhorando ele até o, o level 13 O meu já está no level 10 E a gente tem aqui diversas coisas, né? tem a mesa de criação e tal Normalmente como acontece em jogos de sobrevivência né? Então a gente tem várias, várias possibilidades de upgrade aqui na, no nosso abrigo Cada um logicamente dá um tipo de coisa diferente Então vai dar alimento, a gente tem ali a... a a nossa plantação a gente tem é... que mais a gente tem a mesa de criação né que vai permitir a gente craftar armas é, armas brancas facas itens de todos os tipos granadas e tudo mais desde que a gente vá upando né a gente vá fazendo esses upgrades aí para poder ter sempre essa possibilidade a gente vai pegando os itens aqui nas caixas, oh, inclusive tem até algumas caixas aqui, vamos abrir caixa a gente vai ganhando caixas né, para poder ir desbloqueando também outros itens, outros projetos de itens também vamos abrindo aqui como você pode ver, recursos né? essas, essas caixas que eu estou abrindo são caixas de recurso então elas só estão vindo pregos, eletrônicos peças de metal fio um monte de coisa desse tipo que são a matéria-prima basicamente que a gente precisa para poder upar é, o abrigo né? upar ali as as coisas do, do abrigo aí a gente tem aqui as caixas especiais aqui como por exemplo, uma caixa especial aqui, aqui tem um projeto de arma que é uma SVD então a gente pegando um projeto de arma a gente consegue craftar armas e, e por aí vai, né? inclusive eu estou de olho nessa aqui, ó estou de olho nesse projeto aqui, que é o projeto da besta por que será, né? <risos> Estou de olho no projeto da besta, que assim que eu pegar, com certeza vai ter gameplay fazendo, jogando de besta aqui. Nossa, é Stealth total. É, beleza. Deixa eu ver aqui. É, então é basicamente isso, a gente vai upando, a gente tem aqui, enfim, diversas coisas aqui, né? As coisinhas aqui que a gente vai pegando e tal. Então tem essas mecânicas de sobrevivência, né, que a gente já está acostumado. É meio Daisy, ele não é um jogo de sobrevivência na verdade, né? mas ele tem alguns elementos nesse estilo então essa é a pegada aí, e pra gente conseguir essa matéria-prima esses itens que a gente precisa para poder upar o nosso pra poder upar o nosso abrigo a gente precisa deixa eu guardar isso aqui a gente precisa ir lá para aquela área que é chamada aqui de terra distante né a gente tem que ir lá para as terras distantes para poder coletar esses itens logicamente não é só a gente que vai coletar esses itens vários outros players entram no mapa também para poder coletar esses itens e o objetivo é a gente conseguir coletar os itens voltar até o abrigo né e o Pando. Logicamente, se a gente morrer, perde tudo. Então, tem essa, essa coisa aí de... para quem joga The Division, pra quem jogou o primeiro The Division, né, o 2 o já não é mais assim, mas no primeiro The Division, vai lembrar aí que na DZ era assim, né? A gente entrava pra lootear e aí ficava naquela tensão, porque na hora de sair, se morresse, né perdia todo o loot. Isso é, é, uma, é uma mecânica que eu acho... Sensacional, realmente é um, é um tipo de mecânica que eu acho assim fantástica. Essa de você ter que lutear e ter que fugir, basicamente, né? Ter que enfrentar outros players para poder garantir o seu loot. É, eu acho sensacional essa mecânica.